defender a liberdade de expressão para defender a legalização da pamonha E todos os outros direitos aí Contra a homofobia e, e, e é isso, cara Então, nos últimos anos, toda vez que a gente Quis sair pra rua para dizer Eu sou a favor de mudança da legislação E da legalização da maconha O juiz nos proibiu Então a gente sempre vem pra rua para dizer A gente é a favor do direito de se manifestar Por uma mudança na legislação E agora, essa repressão contra o um movimento livre, reivindicatório, qualquer que seja, é legítimo. E a polícia não poderia, nas costas, usar de força bruta. Né? Por isso nós viemos repudiar a repressão policial e dar cobertura para que não ocorram atos desse tipo. Então, nós temos que defender a liberdade de expressão e de manifestação garantido na Constituição brasileira. Estou homenageando aí as pessoas que foram vítimas da violência e não estão aqui, eu estou representando elas, mas eu estou dando um recado que essa triste realidade vai, vai terminar. A gente está criando...